Joelinho quando nasceste O pai te tomou Agora tenho três um Yeah. Beijo meu velhinho, meu sozinho, meu bonito, me beijo a meu bebê, o cigano Ai, meu Meu Elias, meu Zézinho E